Bom dia! Hoje estaremos resolvendo a questão 139 da prova amarela do Enem de 2019. Farei então a leitura da questão. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa em três dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como listrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Daí temos as diversas alternativas visuais ali, certo? Sabemos então que o espaçamento entre as letras é o mesmo e a espessura da letra é igual. Nós temos três espaçamentos entre letras que é entre a letra P e a letra I, entre a letra I e a letra N, e entre a letra N e a letra E. Isso já desqualifica a alternativa A, porque ela não tem nenhum espaçamento. Outra coisa que nos auxiliará aqui é que quando o sol está tá a pino, está né? exatamente em cima da letra, ela, a letra não permite que o sol, a luz solar chegue no chão. E debaixo dela, né? Então, não tem nenhum buraco na sombra que essa letra produz. Então, qualquer alternativa que tiver, que tiver mais do que três espaçamentos, também está automaticamente desqualificada. Por esse método, a gente consegue desqualificar a alternativa B, que tem quatro espaçamentos. A alternativa C tem somente três espaçamentos, então, ainda não desqualificamos. A alternativa D tem... Quatro espaçamentos também, então está desqualificada. E a alternativa E tem três espaçamentos, então não podemos desqualificá-la ainda. Restaram, então, a alternativa C e a alternativa E. Agora, olhando para a alternativa C, podemos perceber que há um espaçamento muito grande entre a primeira e a segunda letra, só que esse espaçamento grande ele não pode existir por quê? Porque o espaçamento entre letras é o mesmo e o método que a gente utilizou anteriormente era um, o resultado que nenhuma letra permite que o Sol passe através dela, que a luz solar passe através dela. Então, os únicos espaçamentos que existem terão tamanhos iguais. Então, a alternativa C também não é válida não é a correta e a alternativa e é a única que sobrou e ela atende essas nossas características de ter três espaçamentos e somente três não ter mais do que três também não ter menos nem mais e todos os espaçamentos serem iguais duas observações importantes a primeira é que não importa se o observador está na frente ou atrás do letreiro a segunda observação é sobre o método que utilizamos de não aceitar que a sombra seja repartida. Por exemplo, no N, o Sol, quando ele atinge a letra, ela, de certa maneira, no meio dela, ela vai atingir uma altura menor do que a letra E, por exemplo. Mas mesmo assim, ela, a, a luz solar não vai conseguir chegar no chão. Isso é tudo, pessoal.